Como é que é a malta do Aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo, e mais um vídeo acerca da mega manutenção do meu Toledo. Pois é, vocês acompanham este, este tema, vocês sabem que eu parei o Toledo para fazer uma revisão daquelas. Eu sou um gajo que não falha com óleos, filtros e essas coisas, ando sempre, tem piores, não falha, mas o meu carro anda muito, mesmo muito, muito, muito, muito, anda de, de segunda a de quilómetros e quilómetros a toda a hora, sempre para dar gás. E... Uh, para além dessa manutenção dita normal, há muitas outras coisas que ficam por mudar que a gente ouve o um ruidinho aqui, logo muda, logo muda e depois ao fim de X tempo lá vem a chamada dolorosa. E esta revisão que eu estou a fazer está a ser a revisão dolorosa. O carro está na DRP Performance, como vocês sabem, têm visto as minhas histórias no Instagram, se não viram, têm que ver, né? tem que seguir o Instagram. E o Nelson já de si é um gajo que dá sempre um check-up geral no que a gente vai mudar e no que a gente não vai mudar para informar o cliente pá amigo, você precisa disto, convinha mudar isto tal, tal, tal. Ele já de si é assim é um excelente profissional mas eu ainda lhe disse pá, tu vê mesmo o que é que o carro precisa porque uma vez que o carro está parado vamos parar aqui o carro bastante tempo para, para mudar muita coisa pá, fazemos tudo de uma vez e se faltar algumas coisas diz-me para eu tentar mandar vir. Felizmente ou infelizmente ele cumpriu e mandou-me aqui uma listinha e eu fui fazendo compras na Auto Parts logística como sempre mas chegou em duas encomendas porque não tinham um stock e eu chegou esta primeira que é esta e agora chegou esta e eu resolvi esperar que chegasse tudo para fazer um vídeo apenas ora o que é que chegou uh, para já olha uma fatura é 266 euros outra fatura é 72 mais 300 e tal para acho que é capa que é até abres a bestana, mas o que é que chegou? Ora, para começar, chegou aqui os sinoblogos do ex-traseiro, mas eu não vou mudar já. O Nelson Alertomo, que já estão a ficar marados, uh, mas ainda aguentam. Contudo, eu resolvi pedir já, porque isto... Pá, eu não sei se isto é material que se vai arranjar tão bem nos próximos anos, então eu pedi já. pronto Se, se vir que a mão de obra não é assim tanta, mude já. Se vir que a mão de obra está a ficar já assim puxado se calhar espera para uma outra revisão. Depois, o que é que eu pedi mais? Pedimos os batentes dos amortecedores e os respectivos guardapós. Está aqui para a frente e para trás, ou vice-versa, não sei. Ah, este é que são os, os da frente, sim senhor, e aqueles são os de trás. Um, resolvi também montar já lá no Nelson a suspensão para o carro sair de lá já com a suspensãozinha à maneira. Estavam a esquecer dos preços. Os guardapós 12.45.1 17.58.8, mas de qualquer maneira eu depois na descrição vou deixar a referência e vocês copiam a referência e colam no site e... Está lá tudo. Aqui faltou os 13 euros e 13,09€ cada um. Estas caixinhas pequenas são as rótulas da suspensão. O Nelson também me alertou. Pá amigo, tens que meter isto. Porque isto está mesmo no galheiro. E então eu também pedi as rótulas da suspensão. E uh, custaram 8€ euros cada uma. Portanto, veem que também não foi assim tão caro. E temos a fatura de 72,21€ foi este material todo que está aqui agora vamos à caixa grande, eu vou pôr aqui ah, ou então deite, se calhar deito, sim senhor vou pôr assim e vou tentar vos mostrar o que é que está aqui, para começar temos uma rabanada de tubagens da água que faltava no pé que eu levei isto basicamente são tubinhos que ligam à sofagem, tubinhos da parte de baixo, o Nelson conseguiu as referências deles todos desculpem lá o barulho aqui do saco Uh, e foi-me mandando eu mandei para a Autoparts neste caso tratei por e-mail uh, as referências dos tubos que eu precisava e eles mandaram-me aqui os tubinhos todos à maneira uh, creio que em, a nível de refrigeração tubagens de água eu acho que mandei vir todos estes pequenos sons que ligam a sofás e tal isto é o daqui debaixo do, do radiador e em princípio está safo a nível de tubagens de água aqui da SASH o que é que eu mandei vir? Ah, as, as tubagens pá uma, uma custou 18, outra custou 54, outra custou 16, outra custou 24, mas lá está. Eu vou deixar na descrição as referenciazinhas vocês copiam e colo. Aqui foi uma coisa que o Nelson também me alertou para mudar, uma vez que vais meter a suspensão nova. Porquê não meter os topos dos amecedores E aqui estão da SASH, material alto logístico e custou, ora, 11,87€. Mais 12,55€ da frente, de trás tenho aqui tudo. Oi. Está aqui tudo, ok? Vieram os da frente e os de trás. Foi, como eu disse, 11 ,87€ dois mais 12,55€. Os outros dois. Também estão aqui da. De... Sash para a frente e para trás. Temos aqui o bocal do termostato, como eu estava ligeiramente a querer instalar, pronto, então temos aqui o bocal, que custa, custa 7,20€, o bocal. Temos aqui as porcas do coletor de escape, poderiam ser outras porcas queres, mas o meu amigo Nelson aconselhou-me a usar as porcas, que a marca diz para usar, então temos aqui também as porcas. E as porcas também foram 3,58€ e uma das coisas que estava estragado lá no meu Toledo e eu não sabia porque eu nunca notei o carro a pegar mal, foi as velas de incandescência. Eu vou aqui abrir só uma para vos mostrar, ok? Uh, mas o Nelson diz que eu já tinha lá duas delas queimadas estão aqui. As belinhas não vou, eu não vou mexer que eu não me deixa cair isto e depois estraga a peça. <risos> é melhor não mexer. Estão aqui as quatro velas e quanto é que elas custaram? Custaram uh, 75 euros e 32 as quatro velinhas Eu não tinha todas queimadas. Acho que salvo erro estavam duas queimadas, mas uma vez que vamos substituir substituímos tudo não é para ficar as coisas como deve ser um, esta fatura foi um total de 266 euros e 65 cêntimos lembrando eu vou deixar cada produto uh, na descrição vocês copiam a referência colo no site e vão direto à peça lembrando também que isto é para Toledo's uh, boras golfes, leões enfim tudo que for um motor de 110 cavalos isto praticamente deve ser Universal, talvez uma outra tubagem seja mais curta ou mais longa, mas o resto creio que sei lá mesmo chose. Mas falem primeiro que os vossos mecânicos, que o Iori não é mecânico. O Yuri pá é assim, se fosse mecânico, não pagava para montar. E por falar em pagar, a fatura lá da DRP não está nada, Isso é muita coisa, é muita coisa, muita coisa. Bem, malta, fiquem bem, já sabem, todo este material. Foi pedido na autopartes logística. Houve coisas que eles não tinham em stock. Eu estive a aguardar que eles pudessem fazer a encomenda para chegar para me enviarem. Esta primeira encomenda uh, veio mais rápida. Não, mentira. Esta é que veio mais rápida, assim é que é. E esta houve coisas que eles não tinham logo e demorou mais uns dias a chegar. nomeadamente as violas de incandescência e tal. Eu acho que era isso que estava atrasado. Não sei ao é certo, já não me recordo que houve uma que veio primeiro que outra. E foi com um semana, uma semana de diferença, salvo erro, porque o Nelson pediu-me este material, eu pedi esta encomenda, depois pediu-me este material e eu pedi esta encomenda, ou então foi o contrário já não me recordo tá malta fiquem bem, um grande abraço na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais as plataformas de apoio e tudo, tudo o que precisa saber acerca do canal do Aço se vocês quiserem, deixem-me aí nos comentários se querem que eu ao fim faça o apanhado do valor total que eu gastei no Toledo em material e depois em mão de uh, Vai doer, vai doer, vai. Fica bem, um grande abraço e um grande day. Yeah!